Olá, eu sou o Leandro e hoje estou aqui para contar para vocês a minha saga de quando eu estava em busca de emprego, mas antes de a gente continuar, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos, e me segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo no vídeo e vamos lá. Seja uma oportunidade de emprego no hipermercado aqui da região, e eles estavam contratando muita gente para o varejo, e, e eu disse, não, eu vou tentar, vou tentar ir lá, vou tentar falar com eles, porque vai que tem uma é, vaga na minha área, que é TI. Eu fui, eu, quando cheguei, virei para a direita e olhei, toda a parte de TI, toda a parte de administração, eram na parte de cima do supermercado e tinha mais ou menos uns um 40 degraus e não tinha elevador. Esse foi um dia que a escada não me deixou ser colocado, Eu subi até lá com a ajuda dos meus pais. Foi só difícil, eu cheguei lá suando, disse tipo, para eu vim entregar meu currículo, mas eu fiquei tão desapontado porque eu tive que subir 40 degraus. E imaginei eu ir todo dia lá, subir, ter que subir degraus, ou, ou pior, eu não queria ir para o varejo, e para o varejo eu não ia aceitar, então foi outra vez que a acessibilidade não me deixou ter um emprego que eu sonhei em ter toda a minha vida, eu acho que por ser no supermercado deveria ser com acessibilidade, não tinha acessibilidade, eu me frustrei, meus pais se frustraram, então é uma lição que eu tiro disso também, que é você não precisa frequentar e trabalhar em lugares que não sejam acessíveis, porque a acessibilidade não é só para o PCD, acessibilidade é para uma gestante, é para um idoso, para quem tem dificuldade na vida, então me conte aí nos comentários se você já passou por isso, por um lugar que não tinha acessibilidade, como que você fez, se você ficou frustrado ou não e o que, que você acha que os lugares precisam melhorar de acessibilidade, conta aí e até mais!